A trajetória de Frei Orlando na FEB começou quando ele se apresentou voluntariamente e foi nomeado capelão militar e embarcou para a Itália junto com o 11º Regimento de Infantaria. No front, ele era constantemente visto na primeira linha atendendo os feridos que chegavam. Nas vésperas da batalha de Monte Castelo, Frei Orlando fez questão de visitar uma unidade que estava mais afastada para levar o conforto das suas palavras. Ele seguia sozinho na estrada quando veio vindo um jipe e ele resolveu pegar uma carona. Quando, de repente, o jipe ficou preso por causa de uma pedra. Um dos homens que também estava no jipe desceu do carro e deu uma forte pancada na pedra com a coronha da arma para tentar soltar a pedra do jipe. Só que essa ação acabou ocasionando um disparo acidental que acertou o Frei Orlando. O Frei Orlando tinha 32 anos e se tornou o único capelão brasileiro morto nas operações de guerra na Itália. Ao final da guerra, o governo brasileiro instituiu o Frei Orlando como patrono do serviço de assistência religiosa do exército através de um decreto de no ano de 1946